Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao edição especial com a moderação do VD. Nosso convidado de hoje não é exatamente um novato nessa cadeirinha, já sentou aqui uma vez, é o senhor Kaique Fonseca, que jogou o VD Amazonas, temporada 19, a temporada Lendas, que foi a 20, e a temporada All Stars Vale, e logo depois entrou na moderação. Kaique foi. Zonas, o suíte de lendas, e ele também foi indicado a sprint, tenho nada em lendas mesmo. E aí, ele me corrige depois se eu estiver falando besteira. E aí, logo em seguida, depois de Bali, ele virou moderador. Portugal entrou aí para a comemoração de 10 anos do BD. Seja muito bem-vindo, senhor Kaique Fonseca. Obrigado. É bom, você já me apresentou, eu sou Kaique mesmo. Isso. E... Que você falou todas as coisas do VD certas. Foi o Innersuite indicado a Sprint, foi isso mesmo. O, a indicação a Sprint foi em lendas mesmo, né? Foi, faz sim. Bom, amigo, é, antes da gente começar essa entrevista para o senhor Iurissima não brigar comigo, é, já vou pedir para as pessoas darem aquele like maroto no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações, que VDX está aí, VD 10 anos, né, eu que estou chamando de VDX, é... e vocês vão receber muita coisa e muita novidade. Bom, senhor Kaique, antes de, de a gente entrar na sua experiência como moderador, eu queria que você comentasse uma coisa que eu acho que é, é muito legal da sua experiência como jogador, assim, né, muito curioso e único. É, eu queria que você contasse como é que foi jogar lendas e All-Stars. É, é, lendas e jogar All-Stars e depois jogar All-Stars tendo jogado lendas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esse rolê. Aí. Bom, deixa eu ver. Foi, foi meio estranho jogar, jogar lendas. Nem, nem só porque foi antes do All-Stars, mas por eu ter acabado, tinha acabado de ganhar, não né? tinha acabado de jogar a primeira vez, eu tinha acabado de entrar no, no no mundo dos jogos do Facebook, foi meu segundo jogo no Facebook foi Lendas, e era completamente assustador, sabe? Foi tipo assim, era muita pressão, porque eu antes do jogo começar eu não tinha pensado muito sobre, eu não tinha calculado a dimensão de que seria jogar com aquelas pessoas, tá? e, e muitas delas eu nem conhecia, eu nem sabia, tipo assim, não fazia ideia da dimensão do que eu tava me metendo. Então, quando começou Lendas, quando, eu lembro quando começou o anúncio. Se eu não me engano, foi a Luana, a primeira anunciada, eu não lembro. Teve alguém, foi, tipo assim, primeiro, o primeiro assunto anunciado, que tinha, tipo, muitas medalhas da Wiki do da VD. E eu olhei pra aquilo e eu, e eu tipo, entrei em desespero. Porque eu tinha, tipo, sei lá, acho que três medalhas. Era de winner e, sei lá, só ia de lendas e mais alguma. E foi bizarro. E eu fiquei, tipo, meio em choque com o primeiro anúncio. E eu fiquei, tipo, muito paralisado, assim. E, e tanto é que no, nos primeiros dias de Jogos de Lendas eu fiquei muito, assim, sabe? Muito, sei lá, maravilhado com tudo, mas de, de uma maneira assustadora mesmo. Tipo, eu, eu fiquei com medo. É, e aí, tipo, sobre o que você perguntou mesmo, sobre essa inversão, né? Quando veio o Bali, foi bem estranho, porque era um All Stars, só que era muito mais, o ritmo era muito mais leve do que com as pessoas que eu joguei lendas. Então, tipo, é, a, todo mundo queria muito jogar, óbvio, só que eu tive um impacto de, tipo assim, calma, eu tenho que tomar cuidado porque essas pessoas não são aquelas de México, porque o ritmo do jogo de México foi uma loucura. Eu acho que isso até tipo, foi ruim para mim, porque eu, eu não consegui balancear isso, sabe? O jeito que eu joguei bali foi muito influenciado pelo que eu joguei, como eu joguei México, assim. Mas, to, mas tipo assim, todas as experiências eu adorei. Eu, eu sempre falo que das três temporadas do VD que eu joguei, México foi minha preferida, foi a que eu mais me diverti de longe. Eu sou das poucas pessoas que consegue falar isso, eu acho, sobre México. Mas eu me diverti horrores e para mim foi, tipo, muito, muito, muito bom. E, e, e me definiu muito, assim, como jogador, eu acho, é, amigo, e eu acho que assim, você pegou temporadas, você veio de uma leva de temporadas que foram transformando o VD e até um pouco dos survivors maiores aí da internet no que ele é hoje, em termos de estrutura mesmo, em termos de, de tipo de prova, de mecânica de jogo. Aqui, é, essa esse último ciclo do VD, Amazonas, né, de Amazonas até o ciclo atual, ele foi muito transformador. E você, assim, se jogou três temporadas quase em seguida uma da outra, e depois você entrou na moderação e está na moderação até hoje. É, quer dizer, você pegou essa experiência toda, tanto como é, jogador quanto como moderador. O que que você percebe, assim, de adaptação, de mudança, do que que, de, do que que a moderação ouviu as pessoas, do que que a moderação percebeu e, e, e incorporou? Como você percebe que foi esse essa transição aí, desde Amazonas até Ucrânia? Bom, até, tipo, mesmo quando eu, eu entrei Amazonas, né, que eu acho que estava, tipo, mais no início dessa transformação, tipo, eu lembro de eu ter ficado muito maravilhado com, com o sistema de provas, como, como é que as coisas eram feitas, tipo, a primeira, primeira, primeira coisa mesmo foi foram as artes, né? Eu lembro quando eu vi a, a, a minha arte, tipo assim, a foto que eu mandei e a arte que, que, o, que o Doug e o Samuel entregaram na época, e eu fiquei, tipo assim, meio chocado, assim. E, e eu acho que até já melhorou bastante de Amazonas para cá também. Tipo, os meninos estão sempre faz, tentando fazer sempre, tipo, a coisa melhor do que foi na, na versão passada. É... E até, tipo, o Doug cobra muito, o Samuel também se cobra muito. Então, tipo assim, eles estão sempre tentando melhorar. Então, tipo, já foi de, da primeira vez que eu entrei, já foi um impacto. Tipo, as artes, os sistemas de prova, a organização. Como é que, tipo, o um jogo daquele jeito, com plateia, não virava uma bagunça, assim, né? Às vezes vira, mas era, eu fiquei muito maravilhado com tudo. E eu não tinha muito, e mesmo assim, eu não tinha muito muita noção da dimensão. mas Eu joguei, né? Em México já foi, tipo, muito maior, tipo assim, as artes estavam muito mais bonitas. Quando eu joguei Bali mesmo, que o Doug já estava com essa ideia de fazer as artes lá com de provas de survival, que já foi bem mais legal, aquelas fotos de, de corpo de survival que eu achei bem legal. É, eu sempre fui ficando muito, tipo, maravilhado enquanto jogador, né? E aí eu joguei também, tipo, não só o VD, mas eu joguei o TW, eu joguei outras franquias e é sempre tudo muito... Todo mundo sempre tenta fazer o melhor, assim, que pode, com todas as coisas bem visuais, assim, principalmente, sabe? E, e isso é o que aparece para a plateia e para os jogadores, né? Tipo, querendo ou não, é isso que a gente está vendo, o, o resultado visual de foto, de vídeo e as provas. E aí, quando eu entrei para moderação, que aí eu lembro, tipo, na primeira semana, só um detalhe, em Amazonas já tinha todo esse sistema de chave, de provas com, com score para a plateia acompanhar? Já tava, isso já estava tudo colocado em, em Amazonas? Sim, eu não lembro se foi a primeira ou se a primeira foi Coreias, mas estava bem no início, mas já tinha. É, pode ser que tenha sido a primeira vez, mas quando eu joguei a primeira vez já tinha. É... E aí, tipo, quando, quando eu passei a moderar, eu tinha toda essa noção de, tipo, era uma coisa muito bem organizada e tudo. Só que aí, quando eu comecei mesmo a, a moderar, eu lembro que na primeira semana que eu entrei na moderação, eu, quando eu fui chamado, né, eu meio que fui chamado para ser uma ajuda, principalmente ao Kevin. Toda a moderação, mas principalmente ao Kevin, questões de programação e tudo, porque a gente ia ter três temporadas esse ano e ia ficar tudo muito corrido, muito puxado, ia ser muita demanda, como tem sido. E aí eu, na primeira semana, o, o Kevin me colocou no grupo e ele tinha feito um um bootcamp, que ele chamou até o grupo assim, mas era tipo assim, era literalmente aulas, ele tinha montado apostilas em tópicos de Facebook para tipo ensinar todas as coisas, como é que funcionavam as provas, como é que você tinha que salvar os arquivos, as coisas, como é que ele fazia, questões de banco de dados, tudo. E eu abri aquele grupo e eu fiquei, Jesus, tipo, era muito organização, tipo, é uma coisa, acho que do Kevin mesmo, dele de ser didático, sabe? E aí, tipo, foi meio chocante, assim, porque eu peguei, eu comecei a ler aquilo e eu fiquei meio assim, é, é mais trabalho do que eu achei que seria, sabe? tipo assim E, aí... <risos> e agora, né? E agora, exato, tipo assim, eu fiquei, tipo, eu não sei se eu vou dar conta e tal, eu fiquei muito com medo, e, e eu não eu não cheguei, tipo, com muito tempo antes de Tortuga, e aí, é, eu entrei, logo depois a gente começou a fazer as reuniões de Tortuga, e, e logo depois eu tive que começar a fazer prova, e querendo ou não, era um sistema do Kevin, que só o Kevin tinha mexido boa parte dele, então, ele entendia, na cabeça dele, aquilo tudo fazer muito sentido, então, ele... Qualquer coisa que eu precisasse fazer, ele ia fazer diretamente e tal. Só que aí você joga na minha mão fala assim, ah, faz tal prova, edita tal coisa. Tipo, eu não, não sei. E, e eu tinha, tipo assim, não, era, era muito complicado. E aí eu tinha que ficar o tempo todo perguntando o Kevin, eu voltando lá no grupo e lendo as coisas e fazendo tudo. Então, demorou um tempo para pegar o ritmo. E junto a isso, eu, a gente começou a ter as reuniões e aí passou a ter várias outras demandas também. Porque não era só isso que eu ia fazer na moderação. Então, a gente tinha que selecionar cash. A gente tinha que decidir quais as provas, tinha que decidir quem vai fazer o quê e um bilhão de coisas. E foi, tipo, bem... Foi, tipo, mind-blowing, assim, de tipo, no É muito mais trabalho do que eu achei que era para manter o jogo organizado do jeito que é enquanto eu estou vendo como jogador com planeta. plateia. Sim. E aí, bom... Você chega... isso, isso era uma coisa que eu queria que você explicasse melhor para as pessoas, assim, porque a gente vê você na moderação meio que... Eu sei que você fez mais de perto, porque a gente é amigo pessoal, mas acho que as pessoas que te, te veem assim, só como moderador, elas têm uma impressão de que o seu trabalho ele é um pouco difuso, que você é meio que um faz-tudo na moderação. Assim. É, achei legal você já ter adiantado que a sua função inicial na, na moderação era, adiantar, era ajudar, principalmente, o Kevin na parte de programação, mas como que é a, a, a assim de, de ficarem, né fazendo o estava na conversa com o Yuri? Ele falou tem gente que trabalha muito mais antes da temporada começar, tem gente que trabalha enquanto a temporada está no ar. E tem gente que tem um trabalho constante, inclusive depois que a temporada termina. Como que vocês vocês na moderação para divisão de tarefas assim, para ver quem faz o quê como é que para ninguém ficar morrendo de trabalhar, como é que vocês fazem isso? É, assim, cada um meio que já tem uma tarefa que sabe que, né, tipo, a pessoa sabe que é boa nisso ou tem conhecimento disso, então, por exemplo, quando entrou entra o museu e o Raflem, e, tipo, eu entrei para meio que ajudar o Kevin, o Raffling meio que entrou para ajudar o Yuri, assim, em questões organizacionais mesmo. Porque, tipo assim, ah, o Raffling é uma pessoa organizada, então ele consegue, tipo, ajudar em várias coisas que tá precisando de ajuda. Então, tipo assim, ah, vamos fazer o calendário, vamos é, é, registrar as reuniões, decidir quando vai ser o quê, quem vai fazer o quê. Isso aí, tipo, escrever textos. Então, tipo, cada um tem meio que uma aptidão, assim, mas acaba que na hora que vai fazer... Alguém falou tipo assim, ah, vamos dividir então, tipo, sei lá, vamos ver quem vai fazer os ídolos. Eu acho que, tipo, é três pessoas fazer os ídolos, então vai tipo Yuri, Haflin e alguém. E aí a gente meio que vai dividindo quem quer fazer e quem é bom naquilo. E aí a gente define, mas aí no meio da, da situação mesmo, tipo, às vezes a gente precisa de ajuda de outra pessoa. E aí como eu entrei com o Haflin, a gente se apoiou muito em tudo, então tipo assim, eu me sentia muito inseguro para as coisas. Então, toda prova que eu ia fazer, toda coisa que eu ia fazer, eu mandava para o Rafa testar, por exemplo, e pedir a opinião dele. E aí ele ia fazer alguma coisa e me pedir opinião, a gente se apoiou muito. Acho que foi tipo, muito importante para mim ter entrado com alguém, não ter entrado sozinho, porque eu acho que eu ia ficar tipo, bem mais assustado. assim. Mas em questões de divisão mesmo, é meio que aquela coisa. Tipo A gente sabe que o Doug e o Samuel eles vão ficar por conta das artes, por exemplo. Porque eles são bons nisso e é isso que eles fazem. Eu acho que se alguém estiver disposto e querer aprender e fazer alguma coisa, eles passarem alguma coisa para fazer, por exemplo. Então, tem um pouquinho de quem quer fazer o quê, com muito de quem é bom no quê. E aí, a gente meio que divide assim, sabe? E aí, tem, e aí, tem as pessoas que tipo não querem, não gostam de postar coisas durante a temporada, por exemplo, e tem gente que adora. Tipo, em Tortuga, eu estava super empolgado, se deixasse, eu tinha postado todas as coisas de Tortuga, porque era a minha primeira temporada, eu estava muito, muito, muito empolgado. Então, aí a gente faz, tipo, separando, assim, quem vai fazer o quê, tem uma linha lá de, tipo, quem tá fazendo o quê, quem vai fazer o quê tal tal dia e tal. O que que você fala, você falou algumas vezes, amigo, que você se assustou demais, assim, né, com, a, com, com o volume de informação, com... o que, que assustava, assim, quando você entrou? Que você entrou, você falou, tipo, assim, ao mesmo tempo que tem aquela empolgação, né, que eu já vou falar sobre isso, é, tenho também o aquele aquele pavor, assim, né? Meu Deus. era Só o volume sentimento que você tem com relação à sua bebê. O que que te metia medo, assim, quando você entrou na moderação? Eu acho que é muito de, tipo, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Tipo assim, é até mesmo coisas que eu sou bom, teoricamente, que é, tipo assim, questões de programação, é o que eu trabalho, é o que eu faço diariamente, todos os dias da minha vida. Então, eu tenho, definitivamente, eu tenho um conhecimento sobre aquilo. Então, querendo ou não, dentro da moderação, eu deveria me sentir confortável a fazer aquilo. Mas mesmo em relação a isso, tipo como eu fui chamado meio que mais por isso, né para ser um apoio ao Kevin, eu passei a me cobrar muito, tipo assim, nossa, eu não vou conseguir, tipo não, não vai dar certo, tipo, eu não vou conseguir aprender isso. E era, e era muito insegurança de não vou conseguir entregar as coisas no padrão VD, sabe? Eu acho, tipo assim, ou de qualquer qualquer jogo grande que tipo é, as pessoas é, é, é assim. Que assim, Você sentia que tinha uma expectativa sobre o seu trabalho, não exatamente da moderação ou de ninguém especificamente, assim, plateia, etc. Mas você tinha uma, uma certa expectativa sobre o que que deveria ser o seu trabalho? por estar na moderação do VD e tinha medo de não atingir essa expectativa? Era mais ou menos essa pegada? Assim. É, eu acho que era bem isso mesmo. E exatamente por eu já ter estado do outro lado, né? tanto como plateia quanto como jogador, eu, tipo, eu tinha uma admiração pelo trabalho que era entregue e eu queria entregar algo naquele nível. E aí eu tinha um medo de tipo, não conseguir. Claramente, você foi frustrado no seu medo, o seu trabalho é ótimo, e, é, hoje está mais que solidificada a sua participação na moderação do VD, acho que as pessoas já, já esquecem até que você é o, é o, é o estagiário, né? o, é o novato. E aí vamos falar um pouco dessa, dessa questão, então, de, de você ter chegado por último. Primeiro, eu queria saber se tem tipo, alguma, alguma coisa meio vibe meio trote, enquanto assim, quando você entra, tipo, ah, agora que você chegou, faz esse negócio aí chato, que ninguém, ninguém que tá agarrado e ninguém tá fazendo isso há séculos, vamos deixar pro estagiário que chegou agora. E energia, né, que eu tenho certeza que já deve ter mudado, a energia que você trabalhou em e, e acho que em Ucrânia já deve ter sido bem diferente, assim, fala um pouco sobre, sobre esse rolê de ter chegado por último. É, então, a, a vantagem foi que eu não cheguei sozinho, né? E aí mesmo, de vez em quando tinha essas coisas mesmo, tipo assim, ah, tipo... Primeiro eu acho que quem chega quer sempre um pouco se provar de que vocês estavam certos e me chamar. Então a gente já chega muito mais apto a pegar muita coisa para fazer. Tipo assim, ah, precisa... Alguém tem que fazer isso e tal. Tipo, ah, pode deixar que eu faça e tal. A minha... Vantagem é que eu entrei com o Raffling, que o Huffling, ele tem uma personalidade muito mais passiva do que a minha. Então, assim, até mesmo quando eu ficava assim, tipo, ah manda para o e tal, e ele meio que aceitava, sabe? Porque, é, eu acho que foi muito disso, foi desviado para o então para mim foi muito mais de boa. Óbvio que eu queria pegar coisa, eu queria provar que eu conseguia fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu já, eu tinha, eu tava com muito medo né de, de mexer no sistema de provas né, e tudo. Eu sabia que eu tinha que dedicar muito mais aquilo Então, mesmo quando eu, eu tentava pegar outras coisas também, eu tentava participar de outras coisas, eu nem lembro mais o que qual foi durante a temporada o que, que eu fiquei em Tortuga. Eu acho que talvez foi a Agnes mesmo. Nem lembro mais, parece que tá tipo 10 anos. Mas, é, eu, eu, obviamente que eu fiz outras coisas também, mas eu não me senti sobrecarregado em Tortuga. Por mais que eu estava cheio de energia, cheio de empolgação. Eu acho que isso também ajuda, né? Eu acho que quando você pega muita coisa para fazer porque você tá empolgado, você quer fazer, você tá com a energia. Quando você pega muita coisa porque cai no seu colo e tem muita coisa para fazer, aí você sente o peso da, da, da, do volume de trabalho mesmo. Né? É, eu, definitivamente eu acho que tem muito isso também. E aí, tipo, na segunda temporada, que foi o Crânio, que eu já tava tipo assim: ok, eu sobrevivi e consegui. É moderar uma temporada e deu tudo certo, então, tipo assim, eu já não tinha essa necessidade de me provar para os outros tanto mais, assim, eu consegui fazer, tipo, não fiz nenhuma merda colossal, deu tudo certo, então já estava mais tranquilo, já não estava com medo de ser mandado embora do estágio provatório, e aí veio a Ucrânia, que por si só já foi uma temporada, tipo, muito mais difícil, né, mais, muito mais carregada, até antes mesmo, porque querendo ou não era tipo 25 pessoas, e eram 25 retornantes. E já é muito mais difícil de ah, vocês Estão jogando mais de uma vez, porque quem vem jogar outra vez vem com um espírito diferente, vem com uma energia diferente, né? Tipo assim, é, essa mesma coisa que eu tinha de, de me provar para a moderação, geralmente quem tá retornando vem se provar de que aquela primeira vez é, não foi tipo, Você não é aquele jogador que não deu certo da primeira vez, né? Ainda mais que a temática era uma temática de segunda chance, então a temática já reforçava isso. As pessoas estavam ali para mostrar que elas eram melhores do que elas entregaram na primeira vez. É, e além do fato de que em Ucrânia, como, como tinha aquela twist, né, que eles podiam decidir o que eles fizessem durante a temporada, vocês tinham que se antecipar para muitas possibilidades, né, assim, vocês não sabiam exatamente como eu sei que vocês sabem, né, eu sei que vocês quando é uma temporada mais previsível, você já tem ali o um roteiro perfeitinho do que, é que vai acontecer. Em Ucrânia, isso já não, não tinha como, porque os participantes poderiam a qualquer momento. Né? É, exatamente. Então, tipo assim, é, sempre foi, desde quando a ideia surgiu, a ideia surgiu da cabeça do Yuri, se eu não me engano. Ele que deu a ideia dessa twist inicial, e aí a gente deu fez uns ajustes discutindo o que, é que funcionaria e o que, é que não, e aí chegamos àquela ao final, né aquela Twitch que a gente apresentou, que eu acho que foi um Twitch bem boa, que deu muito certo. Eu acho que até os próprios jogadores acabaram gostando também. No início, talvez era muito para eles lidarem, mas até pegar o ritmo, eu acho que funcionou bem a, a Twitch. Assim. Só que foi, é, acabou sendo tipo, muito, muito, muito trabalho na temporada. E aí, por diversos motivos, né tipo, tanto do jogo quanto dos jogadores, da plateia, a gente acabou tendo que lidar com várias e várias coisas. E aí, principalmente, fomos eu e o Raffling que ficamos na linha de frente. Então, tipo, o que eu tinha me provado em Tortuga, na verdade, meu teste mesmo ia vir em Ucrânia, né? Porque, tipo, assim, a gente teve que lidar com muita coisa. E é... aí... Eu acho que Tortuga, dentro, assim, né? Claro, tinha a sua complexidade, como qualquer temporada. Mas foi uma temporada mais tranquila em todos os sentidos, né? Não deu muita treta. É... O, o, a... A, até a dinâmica, quer dizer, a, uma tribo foi, tipo, praticamente nem o pessoal das artes tinha trabalho, era só tirar uma pessoa da, da tribo que ela perdia todo, toda a rodada. E o Ucrânia foi completamente o oposto. Assim, foi fogo no barquinho desde o primeiro dia. Sim, sim. E aí, tipo, é, foi muito isso. E foi, foi, foi uma aprovação assim, bastante. Principalmente no início. No início foi muito pesado, tipo, você mesmo sabe disso. É, foi tipo, bem, bem, sabe, tipo assim, nas primeiras semanas eu achei, putz, não vou conseguir chegar até o final dessa temporada, sabe? E aí, tipo, eu acho que foi o o, <risos> o, o foi o que mais me aproximou tipo, do Raflin mesmo, assim. Assim, a gente, né, a gente já, já vinha, como a gente entrou junto, o, o Raflin, tipo, eu conheci ele no, no ano passado. Eu perdi total a noção de, de tempo por causa da quarentena, mas eu acho que foi ano passado, no, no encontrão. E aí, tipo assim, eu já tinha gostado dele, já tinha achado ele uma pessoa legal, e aí veio o baile e a gente não conseguiu, tipo, nada, tipo assim, foi basicamente nenhum nenhuma relação construída em baile Não deu nada certo. E aí a gente entrou uma moderação, e aí a partir da, da, dessa entrada da moderação a gente começou a se aproximar. E, tipo, em, em, quando foi agora em Ucrânia, tipo assim, a gente aproximou muito mesmo, porque a gente tava, tipo assim, tava os dois muito de apoio um pro outro, sabe? Tava engraçado, era tipo assim, eu ficava assim, eu ficava dando apoio pra ele e ele a mim ao mesmo tempo. E aí, tipo, a gente tava muito na frente, então, foi ótimo, tipo assim, eu, eu já gostava dele, eu passei tipo assim a adorar, eu tipo, amo o Rafael muito agora, tipo, mesmo, é, foi, foi uma temporada que serviu pra aproximar a gente, tipo, muito, muito mesmo. Ele é, tipo, uma das melhores pessoas do mundo, <risos> já... quem diria? Eu acho que o Raphne agora vai gravar Vai cortar esse pedaço do vídeo e toda vez que vocês se alfinetarem publicamente Ele vai colar esse pedaço e falar que ele é lindo, que ele é uma ótima pessoa. Felizmente eu vou editar esse vídeo antes Aí eu mesmo vou cortar e nunca vai ir a público. <risos> tá certo Amigo, mas olha só, a gente está falando aí da sua entrada, de como foram os seus primeiros momentos, né? de como foi o seu início aí, é, com toda essa ansiedade para ver se você ia conseguir dar conta do trabalho, ia conseguir fazer dentro do nível que você estava... Acho que mais você mesmo se cobrando do que qualquer outro tipo de cobrança externa. Mas vou voltar um pouquinho no tempo agora. Como é que foi... Quando acabou Bali, quando, como, quando que foi que você recebeu o convite para entrar na moderação, como foi, e, e assim, como que foi esse rolê, assim, o que, que você sentiu, você, é, era uma coisa que você estava esperando, como que foi o, o convite? Eu lembro, tipo, quando, lá atrás, quando acabou o Amazonas, então, tipo assim, eu não tinha noção nenhuma do que, que seria a minha trajetória no mundo dos jogos, né? assim que acabou o Amazonas, eu lembro de eu ter chamado um dos meninos, eu acho que o Kevin, e então, ter falado, tipo assim, ah, se algum dia vocês precisarem e pode me chamar, porque eu achei o jogo muito legal, eu achei, tipo, o trabalho de vocês muito legal e eu acho que eu poderia ajudar. E aí, tipo assim, nem, sei lá, eu achei, eu a, a impressão que eu tive é que, tipo assim, eu acho que foi pro Kevin mesmo que eu falei, Tal, talvez eu falei pro Kevin e pro Vinícius, mas eu acho pro Kevin. Eu achei, tipo assim, ah, eles cagaram pra isso e, tipo, tão nem aí, sabe? Que, tipo, não querem e foda -se. E aí, ok, passou a seguiu a vida, né, eu passei a jogar outras coisas. Bom, mas aí também eu vi que eles não iriam me chamar antes do A.S., de qualquer jeito, né, eu passei a entender como é que eram os ciclos, porque quando eu entrei em Amazonas, eu não sabia nada mesmo, então, tipo, eles provavelmente já estavam na cabeça deles que eles iam me chamar para Lendas e para pro A.S., então, realmente não tinha como Então, Aí o convite mesmo, eu não lembro se eu ainda tava no jogo em tipo assim, eu já tinha terminado, já tinha sido eliminado, eu fui eliminado cedo. Eu não lembro se eu tava no júri ou se foi logo depois, tipo, no dia da final, logo depois. Mas foi, tipo, muito quando acabou. Eu, aí eu não lembro se é quando acabou pra mim, minha, minha ação, ou se foi quando acabou o jogo mesmo. Mas foi quase no mesmo dia, assim, sabe? Tipo, o Kevin chegou, me chamou para TVT, e, e falou, tipo assim, o Kevin com toda a habilidade, todo o skill social dele, né? Ele chegou e ele falou de um jeito que, pra mim, nem parecia que era um convite. Ah! eu E aí, tipo assim, eu fiquei sem saber se ele tava falando sério ou não, mas eu fiquei, tipo, muito empolgado já de cara, e eu queria muito. E eu queria muito que ele estivesse falando sério, sabe? Porque eu queria muito aquilo. E aí, a gente foi conversando, e aí ele foi falando, tipo, tá, eu vou ver, a gente tá decidindo ainda e tudo, e depois eu falo com você. E eu fiquei muito ansioso, tipo assim, demorou uns dois dias, talvez, pra ele voltar e falar mesmo, ah, é, a gente vai te colocar no grupo e assim, assim, assado, você vai fazer isso e aquilo e tal. Então foi tipo assim, como eu fui convidado pelo Kevin, foi tipo, muito direto. Acho que o Yuri até conversou comigo também ao mesmo tempo. E aí com o Yuri, é, o Yuri foi bem mais aberto, né? Tipo assim, de tipo, a gente quer e tal, e, e, e vamos, a gente, meio que a gente está decidindo... E aí eu fiquei muito, meu Deus, eu preciso convencer o Kevin. E aí eu ficava, tipo, conversando, assim, meu Deus, me chama, me chama, me chama. Mas foi engraçado, foram uns dois dias engraçados, assim, até que os dois chegaram e falaram assim, não, tipo, a gente vai te colocar no grupo lá e tal. E aí eles colocaram do nada, assim, tipo, eu entrei no grupo e, sei lá, um pouquinho de tempo depois a gente já estava decidindo, tipo, muitas coisas. Tudo. Muito bom, amigo. Aí, olha só, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre... você já falou bastante, mas eu queria que você falasse um pouco assim, sobre a experiência, sobre a experiência em si, assim. se você já se sentia em, em Ucrânia, se você já se sentia mais moderador, se você já tinha, se já tinha saído de você aquela coisa de, ai meu Deus, estou aqui num período de teste em, de tortuga e tal, se você, já, se você ainda se sentiu um novato ou, ou se as coisas mudaram muito se você já se sentia mais autônomo no seu trabalho se você se sentia mais tranquilo, tranquilo assim não, não de, de quantidade de coisa, mas tipo, de se sentir pertencente ao grupo é. É, então, a minha personalidade assim, tipo normalmente, quando eu eu sou muito, eu sou, tipo, quando eu tô em uma situação nova, tipo, se eu tô conhecendo alguém novo, ou se eu tô começando alguma no... coisa nova, tipo, assim, ah, seja lá, tipo, sei lá, um curso de faculdade, um trabalho, uma experiência na moderação, uma relação pessoal, qualquer coisa. Eu, no início, eu sou muito reservado, introspectivo, só que eu sou, tipo, minha personalidade acaba se expandindo muito. Então, tipo assim, quando eu começo, eu começo, sei lá, uma amizade com alguém, eu... eu vou aos poucos, e aí do nada, tipo, eu já consigo expandir, eu passo a tipo, considerar muito aquela pessoa e, tipo, sei lá, compartilhar muito da minha vida com aquela pessoa, por exemplo. E eu sou assim para tipo, todas, basicamente todas as coisas da minha vida. Então, tipo, eu começo muito é, meio que pisando em ovos para tudo, e aí depois eu consigo expandir, e, tipo assim, ser eu mesmo em qualquer situação, né? É o, é o que eu tento, assim, é sempre, tipo, estar em lugares, relações e, e coisas que eu possa ser eu mesmo, sem que isso seja um problema para os outros e para mim principalmente. O clássico mineiro que vai comendo pelas beiradas, né? Tipo isso. É, Exato. E aí, tipo, quando eu cheguei em Portugal, foi muito assim, eu tinha muito medo de tipo, de dar ideia ou tipo, de bater o pé e falar tipo, não, não acho que está certo, não, não acho que devia ser assim e tal, E aí, meio que isso durou por Portugal tor inteiro. E, e querendo ou não, tipo assim, a moderação ela tem pessoas de personalidade muito forte, né, tipo, o, o, o próprio Vinícius tem a personalidade forte, o Doug tem, o Kevin tem, então, tipo, discutir com eles algumas coisas, quando você não tá se sentindo confortável, é amedrontador, assim, é tipo assim, você fala alguma coisa, eles rebatem você fala, ah, tá bom, eu tô errado mesmo, é. e e Tortuga foi muito assim, e quando já foi em Ucrânia, eu já tava me sentindo mais em casa, tipo assim, eu passei Tortuga, eu consegui fazer as coisas, eu entreguei o que eu tinha prometido fazer, e eu mereço estar aqui nesse lugar. Então, a minha postura eu acho que foi diferente, sim. É, assim como depois de Tortuga, isso fortaleceu mais ainda, tipo, nesse momento que eu tô agora, eu me sinto, tipo assim, tão moderador quanto qualquer um dos outros meninos, mesmo eu estando há menos tempo. Então, tipo assim, eu sei que eu posso falar as coisas que eu penso e falar o que eu acho que está certo e o que, que não está, e, e comprar as brigas que eu quero comprar, né? Briga no sentido de discussão da, das coisas assim, na moderação. Então, acho que, tipo, o comportamento que eu tive na moderação foi meio que esse, que eu, que eu tenho para tudo na vida. Mas na, até nas decisões pré-Ucrânia, eu já estava muito mais certo do que eu queria e do como que a gente vai fazer. E eu... eu também você vai entendendo melhor né? que tipo de coisa que já foi experimentada que não deu certo que tipo de coisa que você pode falar que você realmente uma contribuição para melhorar uma coisa que ainda não foi testada, eu acho que você vai ganhando também mais consciência desse trabalho que vem sendo construído aí ao longo de muitos anos e muita convivência entre os meninos né? acho é, que você exatamente, vai melhor tipo... O, querendo ou não, os meninos, né, quem tá mais tempo que é o Kevin, o, o VD e o Doug, eles estão aí, tipo, o VD tá aí há 10 anos, o Kevin e o Doug, sei lá, tipo, 9, 8 anos. Então, tipo assim, querendo ou não, eles têm muita experiência. E, tipo assim, quando cê, alguém dá alguma ideia, ah, a gente podia fazer isso. E aí o Vinicius vem e fala assim, ó, oh, tipo, lá em, sei lá, Grécia, a gente tentou fazer isso e não deu certo por isso. É, em Havaí, a gente tentou fazer essa coisa e não deu certo, mas pode ser que agora dê e tal. Então, tipo... Você aprende a tipo, tirar as coisas boas das experiências dos meninos e tipo guiar suas ideias. Mas, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, me sinto confortável e, tipo questionar, pelo menos, o que já é um grande passo, porque acho... eu não me é sentia pra... isso. Sim. E eu acho que é legal também, para a moderação, receber gente nova, eventualmente, assim porque, ao mesmo tempo que você é, não tem experiência na bagagem, é... Quando não tem tipo de renovação, é difícil você arejar as ideias, a criatividade, coisas novas para ser feitas, porque você já está entrando num esquema que já funciona, e aí, tipo, é difícil você ser criativo num ambiente que não tem muita novidade, né? Eu acho que é uma relação que todo mundo sai ganhando mesmo, assim, sabe? Eu acho bem, bem legal. Bom... É, agora é o seguinte, você já explicou que a sua função principal no, no VD, assim, né? Você faz, você é um pouco faz tudo, sim, mesmo que você diga, a função principal é... é a gente sabe que você faz Você né? faz um pouco de tudo. Você assim, o que você que mais gosta? o que mais te empolga trabalhando no quando você Qual é o tipo de tarefa que quando você pega, você fala assim, putz, hoje eu vou fazer isso, que legal. É, é engraçado, porque eu acho que isso foi mudando ao, ao, ao, ao, com o tempo, assim. É, em Tortuga, uma coisa que eu adorava fazer, por exemplo, era, eu acho que talvez por eu estar com muito medo de, de, de mexer nas provas, de errar ou aplicar uma prova, né de aplicar a prova uma coisa que eu tinha feito sozinho, tipo, o Kevin só tinha conferido e aí eu aplicar eu tinha muito medo. Então não era nada prazeroso para mim aplicar a prova ou ter alguma prova minha sendo aplicada. Eu ficava muito nervoso, tipo assim, eu ficava o tempo todo no computador tipo, muito nervoso. É, até brinquei com esse menino, tipo assim, parece que eu tô no CT do jogo, porque eu só fico nervoso assim, quando eu tô jogando e vou para um CT ou às vezes nem vou pro CT e fico nervoso no meu jeito. É, mas eu gostava muito de, de fazer o CT para o povo, de perguntar as coisas assim, coisas da, da, da própria temporada, né? Adorava, adorava, adorava fazer pergunta de CT e aplicar CT e ler votos Isso em Tortuga, em Ucrânia eu já não gostava, tipo assim, ai ah, não, não vou fazer CT hoje, mas nem queria tanto assim. É, de coisas fora da temporada, em Ucrânia eu já estava gostando muito de, de programar as provas, então já é, tem muito a ver com eu já estar tá mais confiante de fazer isso, né? Então, tipo, às vezes eu ia aplicar alguma prova e ela estava pronta já, Aí eu pensava, ah, tá, falta, sobra um tempinho, então vou melhorar, tipo, deixar ela mais bonitinha ou fazer alguma coisa assim. São coisas que você faz quando você está empolgado com alguma coisa, né? Porque quando você não está empolgado, você simplesmente faz o que tem que ser feito e entrega. Então, eu, eu tava em Ucrânia, eu já tava tipo, adorando fazer as provas mesmo e tudo. E mais para o final, tipo, os textos de premiação lá de Ucrânia foi o que peguei para fazer. Tipo, eu adorei escrever os textos de suíte, de, de sprint, por exemplo, eu... eu Tava gostando muito de mexer com isso também. Então, meio que, que foi mudando, assim, sabe? O que, é que eu gosto de fazer, eu acho que vai variando com o momento da vida que eu estou. E a própria temporada também. Legal. E, e, amigo, teve algum momento que você lembra, assim, de cara, que você achou que as coisas fossem dar errado de verdade, assim, que você falou, fodeu, <risos> tipo, não tem o que fazer. Sim, teve o... o... A segunda rodada de Ucrânia super teve isso. Porque foi... A segunda rodada de Ucrânia foi a da desistência da Sara não foi? Sim. Foi então, um momento dramático, a primeira moderação. Né? Sim. É, e, tipo assim, foi uma prova que eu fiz, do eu programei ela do zero. Eu tava aplicando ela. E aí, tipo, deu errado por diversos motivos. E aí, uma delas, era até tipo, a maneira que eu tava lidando com a plateia... E eu até tive que conversar com algumas pessoas depois sobre e explicar a situação. Mas aí, tipo assim, foi uma rodada que tava basicamente toda na minha mão. E, tipo, ocasionou na desistência da Sara e do acabou tipo teve a desistência do Luciano na mesma rodada. Uhum. Mas mesmo antes da do Luciano, só com a da Sarah, tipo assim... Parecia que tava absolutamente tudo desmoronando, assim. Tipo, eu, eu fiquei muito mal na noite, tipo, você lembra. Eu, eu liguei para você e pra Bia no dia, eu tava, tipo, você assim, tava um caco, eu tive que ficar fazendo, tipo, a gente conversa de outras coisas, porque eu não, não conseguia lidar com o VD naquele momento. O, o jogo, não a pessoa. <risos> <risos> Amei. É, não, inclusive o VD foi ótimo nesse dia, porque ele falou, tipo, assim, não, acontece, relaxa, porque eu tava me sentindo muito mal. É, e aí, tipo, a, a moderação tem. Eles me apoiaram, assim, como você e a Bia me apoiaram muito também no dia. Porque eu tava meio que, tipo, colocando como uma culpa unicamente minha, uma, tipo assim, né, toda a temporada do jogo. E, tipo assim, foi nada, né? Tipo assim, eu, eu, dali pra frente, no Cranho, aconteceu um, um bilhão de coisas. E, tipo, não foi, foi uma rodada só. Infelizmente, acabou na desistência da Sarah, e que, tipo, que era uma jogadora que eu tava adorando acompanhar, eu tava achando ela maravilhosa. Mas, assim, acontece, não foi, tipo, unicamente minha culpa, não foi unicamente culpa da rodada, foi uma série de coisas que aconteceu, só que naquele momento parecia muito que era tudo culpa minha e eu pensei, putz, tipo, eu não sirvo para isso. Mas passou e depois, tipo, assim, foi, foi bem de boa. Bem de boa. É, eu tava... Nesse momento e Realmente parecia que era uma coisa assim, muito maior do que era na verdade, né? E quando você está imerso na coisa, é muito difícil você, você conseguir fazer esse discernimento assim, né? do que é o tamanho real do problema. Foi um momento tenso mesmo, sou testemunha. <risos> é, agora eu queria saber se você tem um CT favorito dos CTs que você moderou nas duas temporadas. Ai, que eu, que eu lembro assim, não. Eu não sou, primeiro que minha memória é péssima, então tipo assim eu nem lembro das duas temporadas que eu moderei. Às vezes, eu, tipo, se você perguntar quem ganhou, eu fico assim, pera, deixa eu lembrar, tô brincando. A, a, os Inês eu lembro, pelo menos. É, mas eu acho que não tem, tipo assim, eu, sim, eu, eu tenho certeza que já deve ser que eu moderei, porque eu fiquei muito empolgado. É, era en, é engraçado, porque hoje o crânio os primeiros, sempre era tipo, foto unânime os que eu tava moderando e eu tava achando tipo super chato. Aí teve um, eu não lembro específico quem foi eliminado, mas teve um que era pra ser do Raffling e aí eu peguei pra fazer e eu achei absolutamente tudo. Eu nem, eu nem lembro, mas foi tipo super dividido, foi super empolgante. E, e querendo ou não, tipo, tanto pra plateia, pra quando tem, quem tá moderando, a gente gosta muito quando é um CT, tipo... Quando você sabe que o jogador não tem certeza do que vai acontecer, e aí você consegue organizar os votos de tal maneira que você tem certeza que, que, que X-jogador vai ficar tipo, muito apreensivo, porque pode ser ou não pode ser ele. Então, nessas ocasiões é sempre tipo, muito bom de você tipo, ser, ser um pouco maquiavélico, assim, sabe? Resumindo, né? Você gosta de torturar as pessoas. Né? É, é, o, é, o, é, o, é o pagamento pelo trabalho. Porque quando você tá do outro lado Jesus, e você não sabe se vai ser você ou não, Jesus, toma conta. É, Especialmente assim, eu acho que é pior, porque, assim, às vezes, você sabe que tem a possibilidade. E aí os votos começam a vir, na hora que vem o primeiro voto, você já sabe que foi pra você, você já sabe que foi você, entendeu? Agora, quando você não tá esperando, quando é um blind mesmo, aí deve ser pesado, assim, porque... Eu não lembro se eu já passei por isso. Você já passou, né, amigo? De, de tomar blind, de, de não estar tá esperando que ia receber nenhum voto. Já, tipo, no, no VD até que não rolou, mas eu já passei em outros jogos. É, uma coisa que, e tem uma coisa que eu acho que é pior ainda também, que pra mim foi a pior experiência de, de CT que eu já tive, é quando você sabe que seu nome está rodando e você faz um plano pra, tipo, não ser você o eliminado, então você fica dependendo das outras pessoas então você sabe que você não vai aparecer mas ele não vai ser a maioria e aí tipo, vai contando e, e eu sempre fico muito nervoso tipo assim, nossa, se der qualquer coisa errada eu vou sair agora e, e eu já passei por isso, e, tipo, é, é muito apreensivo eu, eu normalmente eu já fico muito nervoso no CD, tipo assim, muito nervoso mesmo em Amazonas eu literalmente passava mal e eu tinha que, que ficar tipo, indo no banheiro no final de Amazonas porque passava mal, real, era tipo era fisiológico assim, sabe, tanto que me fazia mal é, hoje, até hoje, quando eu jogo, quando eu vou jogar jogo que tem CT, essas coisas, é, eu fico deitado em posição fetal, assim, antes do CT, tipo, mesmo, tipo, eu, eu falo com a moderação, o último jogo que eu joguei assim foi o sequester, teve, teve um dia do sequester que eu deitei e eu fiquei, tipo, assim, umas três horas em posição fetal e eu só conversava com a moderação, falava assim, eu não consigo conversar com ninguém, eu tô, tipo, eu não sei fazer nada. E era péssimo. E, deu, e acabou que deu tudo certo lá também, mas eu, eu, eu sou muito apreensivo, eu fico muito nervoso. É impressionante, né, amigo, como esses jogos, essas, essa, essa adrenalina realmente mexe com as pessoas, né? É muito, eu acho muito impressionante. Muito impressionante. Eu acho, que eu, eu acho que eu já fui mais assim. Acho que ultimamente, acho que eu tô ficando velho, sabe? Eu, acho que eu, tô... eu não sei se é porque a minha última experiência passei o jogo inteiro na minoria. Então, quando você tá na minoria, você sabe que eventualmente pode dar uma merda, né? Você sabe que eventualmente pode ser você. Mas eu acho que eu já sofri mais, assim. Acho que hoje eu tô mais relaxado. É. Em, em, em Bali, por exemplo, foi isso para mim. Porque eu fiquei, tipo, mais de uma semana na minoria. Eu sabia que se eu fosse você CT, eu ia ser eliminado. Então, a única coisa que eu podia fazer era ganhar a prova. Então, você sempre tava dando o máximo de mim. A gente foi ganhando prova atrás prova atrás prova. Mas eu sabia que eu tava na merda. Então, tipo, o dia que eu fui pro CT e eu não tava. Que eu tava vulnerável, eu já sabia que era. Então, tipo assim, não tinha, tipo, sei lá, até conversei com a Mariana, né? Tipo, sabe assim, que não tinha nada a fazer. E tipo assim, eu meio que fiquei esperando. E aí eu não fiquei nervoso, sabe? Eu fiquei, tipo assim, ah, poxa, queria ter jogado mais. Mas quando você não sabe, é pior, você fica tipo, muito mais nervoso que qualquer coisa pode acontecer. Pode ser isso de fato. Bom, amigo, vamos lá, né? Você que é, é o rei de ficar me gongando quando os chás são longos, vou tentar reduzir aqui com você mesmo, né? Vamos lá, então, para passar para as perguntinhas aí da plateia, tá? Eu selecionei duas perguntinhas, uma do, do Matheus de Sá e outra do nosso atual winner, senhor Leandro Haddad. É... Vou começar pela do Matheus, que acho que cronologicamente faz mais sentido. É, o Matheus pergunta o seguinte, você achava, quando você se inscreveu no VD Amazonas, que você se envolveria tanto nos jogos, virando arroz e depois moderador até do VD? Não, definitivamente não. Tipo assim, é, quando eu me inscrevi em Amazonas, eu não fazia ideia do que, que ia acontecer, né? Tipo, na, não fazia ideia mesmo. Tipo assim, eu estava no, no grupo de... A gente estava legendando o Survival na época, e aí lá no, nesse grupo nosso que a gente tava legendando, alguém falou do Survival VD, e aí, tipo assim, eu perguntei o que, que é isso, porque eu não sabia, não fazia ideia do que era. E a pessoa explicou, ah, tem uns jogos de Facebook, jogos rituais, e aí eles emulam alguns jogos e tal, e esse se chama Survival VD porque é o nome do criador, que é Vinícius Dávila. E eu falei, Vinícius Dávila? Aí eu fui, tipo atrás do Vinícius, que era meu amigo, tipo, da infância, tipo, a gente conhecia da cidade que a gente nasceu e tal. E aí eu perguntei, tipo assim, esse Vinícius W é você e tal, ele riu e falou que sim. Eu achei, tipo assim, muito engraçado, eu falei, não, que legal e tal, um dia eu vou jogar, etc. E morreu o assunto. É, passou, tipo, um mês, dois meses depois, é, começou as inscrições e ele tava recrutando, ele foi, me mandou o link, falou, tipo assim, se você quiser jogar, se inscreve e tal. Aí eu fui me inscrever. E só fui entrar no, no grupo, eu acho, tipo assim, eu não, não fazia ideia, eu nunca tinha acompanhado nada, eu não fazia ideia, eu não fazia ideia da dimensão do que que é, do que, que eu tava entrando, é, e essa ideia, ela não, ela não, não, não, não, não apareceu pra mim, mesmo enquanto eu jogava Amazonas, né, porque eu fui jogar, eu fui selecionado, fui jogar, e aí, querendo ou não, no jogo, eu tava envolto no jogo, então só tava conversando com as pessoas do jogo, meu social nem era, tipo, bom assim, então, tipo, nem, sabe, a gente nem conversava, tipo, sobre encontrão, nem sabia o que que era essas coisas. E aí, tipo, eu comecei, eu conectei com aquelas pessoas ali do jogo, e querendo, tipo, quando foi anunciado, muita gente veio adicionando, né, tem aquele turbilhão de pessoas aparecendo, mas eu não tinha ganhado essa dimensão ainda, é, eu comecei a ganhar essa dimensão na reta final de Amazonas, porque eu tava ganhando, tipo, muito hate da plateia, porque eu não deveria estar ali, porque senão o menino ia ganhar a temporada né, de Amazonas e tal, e aí, tipo, não foi um, um, um jeito não muito bom né, de ganhar essa dimensão, mas eu fui ver que, tipo, tinha muitas pessoas nessa comunidade, e aí acabou que foi, eu ganhei, e quando eu ganhei Amazonas, eu fui, sei lá, eu ganhei no dia 5, eu acho, e dia 6 era encontrão. Então, ganhei no dia 5, dia 6 de manhã, a Carol me procurou e falou, tipo assim, ah, eu tô querendo vender minha vaga, e eu acho que você devia ir. Tipo assim, eu acho que o winner da temporada devia ir, você não quer ir. E eu tinha acabado de ganhar, então eu queria... Claro que eu quero, tipo assim, eu tava em BH, não tinha plano algum de ir pra, pra São Paulo. Não tava planejando isso mesmo. E aí, eu aceitei, comprei, ou, ou, conversei com o Davi com o meu namorado, tipo... A gente pegou o carro e ele me levou lá, tipo assim, bizarro, é, é muito bizarro pensar que eu fui puramente pelo êxtase de ter ganhado uma devorada de alguma coisa que eu tava jogando, sabe? E aí eu tipo, caí lá, foi muito bizarro, foi muito bizarro chegar no encontrão, e todo mundo me parava, ia me cumprimentar, e, e, era, e era muito estranho, porque era como se aquelas pessoas me conhecessem, e elas me conheciam, porque elas estavam me acompanhando no jogo, eu não conhecia elas porque eu não tava tipo eu não tinha nenhum contato com ela Então, foi foi para mim pessoalmente foi uma experiência bem bizarra foi boa mas foi bem bizarra e aí eu fiquei lá me encontrando no nas sei lá quinta sexta sábado eu simplesmente não, não aguentava mais tipo eu não não tava tipo talvez exausto de socializar de, de né de tipo não não não dá mais tipo eu não não conheço as pessoas eu não, não consigo ficar mais aqui eu fui tipo Mandei mensagem pro Davi e pedi ele pra me buscar, fingi pro Vinícius que eu tinha outra coisa pra fazer fui embora. Tipo assim, surtei. E fui embora e tal. E aí eu comecei, tipo, manter alguns contatos com algumas pessoas só, é, virtual mesmo. É, não fiquei jogando, não nem pensei em jogar nada, tipo, depois de Amazonas. Até que o convite de lendas veio. E quando veio o convite de lendas, eu falei, será? Tipo, sei lá, só mandaram, eu falei, sim, quero. Óbvio, não vou negar isso nunca Eu vou participar sim E como eu já falei, né, eu nem tinha dimensão do que era a temporada E aí quando eu joguei Lendas Eu consegui ao mesmo tempo que eu estava jogando Interagir com as pessoas que estavam torcendo ou não por mim E aí eu comecei a ganhar um carinho muito grande Pela comunidade em si E aí o, o que aconteceu na verdade é que em Lendas eu cheguei muito perto de ganhar Então eu fiquei com uma sede de Sabe? Ah, eu queria ter ganhado isso, eu preciso, eu preciso jogar outra coisa. E aí, é aí que começou, né? E aí eu comecei a me escrever em tudo, e fui me testar em várias outras coisas, e eu tava, tipo assim, eu preciso me provar. E eu comecei a jogar várias, várias, várias coisas, aí eu virei o arroz que o Matheus falou. Mas foi ótimo, tipo assim, eu consegui aproveitar as coisas que eu tava jogando, tipo, ganhei alguns jogos, perdi outros, e... O que e... é muito engraçado ouvir você falar que você precisa se provar, se você se provar, coitado de nós, meros mortais, do outro lado da, da, da, da tabela das histórias, coitado de nós, amigos, tem é alguém nesse planeta Terra, além da Bianca, que não precisa se provar, esse alguém é você. É, mas, é, sei lá, aí, tipo, eu tinha muito essa necessidade, e aí acabou que, tipo assim, eu consegui aproveitar muito essa trajetória, sabe? E aí, o que acontece é que eu tenho muita dificuldade de manter contato com as pessoas virtualmente, assim mesmo. É difícil. É... E aí, quando eu vou jogar com a pessoa, eu acabo me aproximando, eu fico muito próximo das pessoas enquanto eu tô jogando e depois eu desapareço. Mas, tipo assim, não quer dizer que eu não gosto das pessoas, é só que eu não, não sou muito de manter contato, assim. Né? Não é nossa realidade, porque eu acho que a gente até, tipo, mantém bastante contato, tipo, diário e tal, mas não é... Não é... E aí, acabou que... Foi isso, tipo assim, enquanto eu jogava, eu fui criando um apego a essa comunidade. E aí virou essa coisa gigante, que, que significa muito para mim, assim como significa muito para outras pessoas, mas é tipo, é uma coisa bem legal. E aí isso acabou resultando de eu chegando na moderação do VD, que que eu vejo como uma coisa muito importante assim para para eu poder de certa forma dar alguma coisa de volta, sabe? Então, tipo, é um jeito que eu encontrei para, tipo assim, ah, eu, eu, eu sei certas coisas, eu consigo é. fazer você que se divirtam com isso. É muito, é muito legal, né, amigo? Porque, tipo assim, eu acho que a maioria dos novatos que caem num jogo grande, seja ele o VD ou qualquer outro dos jogos aí que duram um tempão que a gente tem, se surpreendem muito. É muito comum, eu já fiz 200 chás, né? Então é muito comum eu ouvir. É, ai, nossa, eu me surpreendi com o tamanho da coisa, eu me surpreendi, etc. E é engraçado, porque tem dois perfis de pessoas, né? Tem o perfil da pessoa que se surpreende com a grandeza, etc. Mas tá, já experimentei, já botei meu pezinho aqui, mas isso não é pra mim. A pessoa se afasta, some do mundo dos jogos, eventualmente aparece pra uma coisa ou outra, mas às vezes nem isso. E tem o outro tipo de perfil de pessoa, que é o seu, é... Que se apaixona demais por, por isso tudo, sabe? E aí eu acho que é isso que faz a nossa comunidade crescer cada vez mais e sempre com gente muito apaixonada, muito envolvida, muito engajada. Porque a gente traz gente nova sempre e quem fica, fica porque se apaixonou, fica porque se empolgou demais com o que viu, né? Sim, eu concordo muito com isso mesmo. E o é, é, é, eu, engraçado é eu pensar que eu. Eu quase fui o, o primeiro perfil de pessoas, né? Tipo, se não fosse o convite para lendas, eu acho que talvez eu nunca mais tinha jogado, tinha jogado nada. E agora eu tô aí, tipo, sendo... Tipo, assim, pelo amor de Deus, que que não joga mais, aí aparece o convite, ah, tá bom, vou, vou sim. Não, não conseguindo parar. Aposentada, né, amigo? Recentemente aposentada. Vamos para a segunda pergunta, então, do senhor Haddad. E fala o seguinte, é, Kaique, você junto com o deram o nome na, da moderação em Ucrânia. O que te fez continuar até o fim, mesmo com todo o clima pesado que se instaurou na temporada? Quais foram as suas motivações para continuar? Bom, é, tipo assim, quando eu me proponho, né? Tipo assim, ah, vamos fazer tal temporada e tal, eu acho que para mim, na, na minha cabeça, e isso é uma coisa de... de da, um pouco da minha personalidade também mas quando a gente fecha um cast a gente avança as pessoas e a gente faz o convite para mim tipo assim eu tô fazendo um compromisso com aquelas pessoas de que eu vou fornecer um trabalho para elas e é assim que eu vejo o mais que eu não esteja recebendo mas tipo eu tô né tipo gastando de, dedicando meu tempo a uma coisa que é um trabalho semi-profissional de de não não não me gabando pela qualidade, mas é porque pelo jeito que a gente faz as coisas a gente a moderação encara como uma coisa como se a gente estivesse trabalhando, um social, com profissional mesmo, mas a gente não recebendo por isso. Então tipo assim, para mim é um eu... trabalho voluntário que não pode ter profissionalismo, né amigos? São coisas tá. diferentes. E aí tipo assim, o... nunca passa pela minha, nunca passou pela minha cabeça que eu podia tipo assim, ah, não aguento mais, não vou, sabe? Não não quero mais. Isso não não passou pela minha cabeça em momento algum. Teve muitos momentos difíceis que aí eu passei, tipo, de que eu pensei que quando acabar eu, eu vou sair da moderação, tipo assim, não não vou dar conta. Assim, eu vou terminar isso e depois acabou, sabe? Tipo, eu cheguei a, a pensar isso em alguns momentos. É, teve momentos que eu até conversei com o Raflin sobre tudo, igual eu falei, né? a gente estava muito se apoiando. Mas é, no final das contas, quando tudo acabou, como tudo foi, etc, etc, foi muito desgastante, sim, mas, assim, eu gostei que a gente conseguiu levar a temporada até o final. É, eu gostei de eu ter, tipo, ficado até o final no sentido de, tipo, eu senti que eu fiz tudo que eu poderia fazer, entendeu? fazer então, tipo assim, Eu senti que eu tava dando o meu melhor ali, mesmo tipo com toda a adversidade que a gente chegou e teve que, que passar. Lá no início, igual eu falei, na segunda rodada foi muito difícil para mim, mas nas outras rodadas eu já tava bem mais tranquilo mas tipo assim ah, aconteceu tal coisa e tal tá, vamos lidar tá tá difícil tá desgastante tô, tipo, gastando muita energia mas é, eu continuei aí tipo o Haddad contou sobre motivação né mas eu acho que é muito isso tipo assim eu, eu tô me propondo a fornecer uma coisa para os jogadores né então tanto para ele quanto para os outros 20 para as outras 24 pessoas que a gente convidou é eu tava me propondo a fornecer aquilo para eles, então na minha cabeça nunca foi uma opção de tipo, ah, cansei, tchau, sabe? Então, eu acho que ninguém dos meninos também da moderação pensaria isso, nesse jeito, assim. Muito bem. Olha, o torrãozinho que eu selecionei para você foi assim, o Matheus de Sá, mais uma vez, brilhou, foi muito observador e eu acho que você merece esse torrãozinho, receber, ouvir isso aqui, olha só. Kaique, para de ser ciumento, para de manha é de ser ciumento nos posts dos outros, porque muita gente adora você também. Entendeu? Eu acho que eu, o Matheus fala aí por muitas pessoas que já tiveram seus posts aí invadidos, pelos seus ataques de ciúme, seu Kaique Fonseca. Em minha defesa, é tudo parte do personagem. Eu eu só, só gosto de fingir que eu estou odiando alguma coisa, mas acho tudo. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos então para o nosso quadro, que vocês aí estão fazendo esse rodízio aí. No último chazinho foi nosso senhor, nosso amigo Yuri Simen, que participou, então ele deixou aí uma memória dele com você e uma perguntinha para você no quadro Tacando Biscoito então agora eu queria que você ouvisse aí a, a, a mensagem dele para você da memória que ele tem com você primeiro você comentasse depois você ouve a pergunta e responde Caí, que lindo então amigo é, você está pouco tempo com a gente moderando mas eu vejo você como uma das principais chaves hoje em dia Principalmente nessa minha saída uh, repentina do VD, é, tanto você quanto o Rafflen seguraram muita barra e, e botaram para frente essas temporadas é, atuais. É, então, um momento eu acho muito marcante é, em que a gente viveu juntos assim da moderação foi a a passagem do bastão a, da abertura vocês não devem saber mas quem fazer a abertura era eu e a Ucrânia que fez foi o Caíque eu auxiliei ele no que eu podia e mais essa passagem do bastão foi importante para eu acumulava muitas funções no vd e ele assumiu algumas então nas próximas aberturas vai ser ele provavelmente <risos> então isso é essas conversas que a gente teve para montar uma abertura legal e que ficasse padrão vd é, foi Ui. bem importante na nossa relação. <risos> eu amo, eu amo que a memória já vem com trabalho, já vem com um monte de coisa, né? É, não, a gente tem outras memórias, mas eu tô falando da moderação. <risos> Deixar isso bem claro. É... É... <risos> Ele falou do vídeo. É, foi engraçado, porque, tipo, o... deixa, eu ver. De deixa eu pensar que ah, esqueci. Você tá me ouvindo? Porque você travou. Deixa eu é... tô então, Foi, foi essa, essa questão do vídeo foi engraçada, porque tipo, eu, eu fiquei, foi uma das coisas que eu fiquei empolgado de fazer, né? Foi antes da temporada começar e aí Yuri não podia mais. Inclusive Yuri, tipo, ele era... Ele fez muita falta em, em, em Ucrânia. É, como ele mesmo falou, né? Que ele teve que sair. E, tipo, foi bem diferente, tipo, assim, o impacto de ter o Yuri em Tortuga e não ter o Yuri em, em, em Ucrânia foi, é muito notável, assim. E principalmente porque, tipo, durante as rodadas eu, eu gosto muito de ficar em chamada com, com as pessoas, né? Porque se der alguma coisa errada a gente resolve muito mais rápido. Então, tipo, geralmente eu, a gente sempre estava em Tortuga todos os dias. Então, tipo assim, de imediato eu já, já senti falta dele, assim, por isso, porque ele não ia estar terça, quinta e domingo no, no meu ouvido. E aí teve essa questão do vídeo que ele me passou, que foi tipo, eu fiquei um pouco com medo, foi engraçado, porque eu tava tipo, ah, não sei se vou conseguir fazer, etc, mas vamos lá. Aí eu fui fazer, eu achei super divertido e tive ideias, e fui tentando colocar as ideias em práticas, algumas, algumas eu consegui, algumas não. E aí tipo chegou no resultado lá, eu falei assim, ah, eu acho que tá bom e tal. E aí eu mandei pro Doug, pro Doug avaliar. E ele falou, não, tipo assim, tá bom, podemos usar, mas é, tem algumas críticas <risos> que ficam aí para os trabalhos futuros. Aí o Doug começou. Quem, quem, se alguém conhece o Doug, deve ter ideia de como é que foi. Ele começou a dar altas críticas de tudo. assim eu fiquei, Jesus, com é a bosta eu não, não, vou, não vou publicar isso, não. <risos> mas é que assim, acabou que deu tudo certo, e, tipo. Eu até já comecei a ter ideias para a próxima abertura, estou super empolgado já. Embora a gente tenha pouco tempo já, porque daqui menos de um mês começa a temporada e já vai ser uma loucura tudo de novo, né? Com essa de tempo. Qual que é a previsão? Conta aí para a gente. <risos> até... Olha, vou te dar primeiro, porque você bateu uma hora de chá. <risos> <risos> Agora, conta pra gente, quem ficou uma hora assistindo merece saber, aí um spoilerzinho, né? Sim, então, tipo, se tudo der certo, dia 15 de novembro, a gente começa a temporada. Eu tô muito empolgado, porque eu acho que o tema é legal. É, o cast que a gente pensou, eu tô super empolgado, acho que vai ser bem legal e acho que as pessoas vão gostar. Mara que tudo dê certo. Então, dia 15 de novembro, tamo aí. Ai, ah, tá chegando. Tá pertíssimo, desesperado já. Bom, pode a perguntinha do <risos> pergunta pro Caíque. Hum, eu queria saber dele como é que foi segurar ah, segurar o bastão do VD, sabe? De você, você que já moderou outros jogos e tudo mais, mas você é, você ter que lidar, principalmente agora em Ucrânia, de com essa pressão de moderar o jogo principalmente com a programação é o Kaique ele foi muito responsável por, por programar provas e tudo mais o Kevin era mais atualmente tá sendo o Kaique e é que tá sendo segurar esse bastão sabe de programar as provas do VD fazer coisas novas porque a gente tá sempre tentando inovar né? criar provas novas e sites novos e, e agora e Ucrânia você com a minha saída que você sentiu com certeza muita falta é, como é que foi para você é, lidar com isso, ok? Responde essa para mim. Beijo, amigo, gosto muito de te, sabe muito bem disso, e até a próxima temporada que te moderar junto. É, bom, é, o Yuri vai voltar, né? Então, estou super empolgado com a volta dele, acho que vai ser ótimo ter ele de volta. É, já falei que eu gosto dele, então né, eu não vou dar esse biscoito de novo, chega. <risos> é, ele, sobre o que ele perguntou, né, sobre essa responsabilidade. É, eu acho que eu, até ao longo do chá eu falei muito, né, sobre isso já, sobre como eu estava com medo, uma, como agora eu sinto que eu pertenço, como eu me sinto responsável pelo VD, pelo jogo em si, então acho que isso já está aí. Sobre a questão específica das provas, assim, eu acho é muito legal, porque, tipo assim, a... a Todo, acho que todos, todas as pessoas da moderação são muito criativos, então, às vezes, tipo assim, eles têm uma ideia, tipo assim, ah, a gente podia fazer tal prova, tem como fazer isso? E aí, às vezes, é são ideias meio mirabolantes, assim. E aí, tipo assim, ao invés falar, ah, podia ser uma prova assim, assim, assada. Ele me fala, fica assim, tentando traduzir aquele pensamento em como que eu vou programar aquilo para falar se dá ou não, sabe? E aí, tem umas que eu falo assim, ah, eu não sei como é que eu vou fazer não, mas tá, vamos tentar. E tem outras que falam assim, ah, não... Não não vamos fazer isso, porque senão tipo, vai dar muito trabalho e tal, mas é o, o sobre a responsabilidade no geral assim é o meio que eu falei, tipo assim, é, demanda muito, é muito esforço, tem muita energia, assim como para mim, como para todo mundo, todos os outros moderadores, mas é, no fim das contas é gratificante, assim, de, de você conseguir passar, tipo sei lá, 39, 40, 45 dias com pessoas jogando e fazendo uma coisa que você está se dedicando. E, e gostando do que tá acontecendo e a plateia, tipo assistindo, é, ou teve outras, tipo assim, o falo de outros jogos que eu moderei, né? Igual, por exemplo, The Challenge, que a gente moderou, e tinha o Glauco e, e o Thiago e Tipo assim, o, o Glauco no The Challenge, ele meio que tipo, tomava a frente de todas as coisas, basicamente. E, tipo assim, a gente fazia muito, mas ele ele tipo, puxava muito para ele, assim. Era o que eu sentia. Então, eu não, naquela moderação, eu não me sentia tão, tipo, responsável por tudo, sabe? E aqui no, no VD, por mais que seja dividido também entre as outras pessoas, é de uma maneira que eu me sinto muito responsável por tudo. Então aí, talvez, é até a pressão de, tipo, do nome do jogo do VD, sabe? Que é até, é até uma, a maneira que eu lido com isso, assim, que talvez poderia ter sido melhorado mas é, tem muito isso tipo no final das contas tanto no The Challenge quanto no VD e assim como no piloto que eu estou moderando agora também tudo dá muito trabalho tudo dá é, tipo muita energia tudo você tem que parar e tipo pensar o que, é que eu vou fazer como que eu vou fazer e, e sabe e no final das contas você vai e faz e não é tudo que dá certo nunca vai ser tudo que dá certo e algumas coisas você só tipo assim ah beleza não era do jeito que a gente pensou, mas foi assim que foi. E acaba que, quando termina, quando dá tudo certo, ou quase tudo certo, quando as pessoas conseguem se divertir e consegue entregar alguma coisa que, que ocupa o tempo das pessoas de uma maneira positiva, na maioria das vezes, acaba sendo gratificante. Então, tipo, essa responsabilidade não pesa tanto por isso, sabe? Porque, no final das contas, você pensa, tipo assim, ah, foi gratificante. Sim. Muito bem, amigo. Com isso, chegamos ao fim. Aí é, a, a, a parte final da nossa entrevista. Você já sabe muito bem como funciona. Agora é aquele momento que deixa seu carinho aí para seus fãs, para as pessoas. Fala alguma coisa que você ficou com vontade de falar e não teve oportunidade. É... Bom, eu queria principalmente agradecer os meninos que estão comigo na moderação. É, todos eles, tipo assim, eu tenho um carinho muito especial por eles, tanto os que estão atualmente quanto a Issa e o Dudz, que eu tive a oportunidade de moderar a Tortuga com eles, eles já não estavam em Ucrânia o Simen também, que não estava na Ucrânia, mas estava e vai estar agora na, na próxima temporada quase que eu falei o... <risos> a locação da próxima temporada mas não pode aí. falar, né? Liga agora... eu adoro ouvir Vou deixar esse spoiler para outra pessoa. Mas eu acho que, tipo assim, eu queria agradecer aos meninos, falar que é muito tipo, é muito bom trabalhar com eles. Cada um tem as suas peculiaridades e cada um tem coisas que eu aprendo ou coisas que são boas para mim, né? Tipo, por exemplo, eu dou muito, muito, muito certo com o tipo de humor do Doug, por exemplo, e sempre conversar com ele é divertido, mas eu vou deixar para dar esse biscoito, porque eu vou fazer pergunta para ele, né? Então, depois eu falo deles especificamente. Mas todos os meninos, tipo assim, é muito bom interagir com eles, mesmo os de personalidade mais forte, como os que têm as personalidade mais passiva também a tipo, gente consegue lidar com eles de uma maneira muito, muito boa e muito gratificante. É muito bom trabalhar com eles. É... Aí saindo da moderação, tipo assim, as pessoas que eu já joguei o VD, tipo, foi muito, todas elas são tipo muito importantes para mim e fizeram parte da minha vida, de alguma maneira, assim como outros jogos que eu joguei, tipo assim, eu já me aproximei de muitas pessoas, e sempre eu não sou a pessoa mais social do mundo, mas eu sempre tento interagir com as pessoas assim que eu tenho carinho e que eu vejo que elas têm um carinho por mim, tipo, eu sou uma pessoa que normalmente eu gosto de todo mundo, é, dificilmente tem tipo uma pessoa que eu falo assim, hum, não quero socializar, mas tipo, não, nem nem acontece, tipo, se você pensar em um nome, só vai a ser... <risos> A gente vai adorar. Yeah. Vou, vou evitar tretas mas quem me conhece sabe quem é a pessoa. É, assim, no geral, eu gosto de todo mundo e eu queria agradecer por todas as pessoas que interagem, que tiram um pouquinho de tempo para conversar comigo ou, ou, sabe, fazer alguma piada sobre alguma coisa que eu faço em algum lugar, etc. É... E deixar o um aviso também que, gente, eu não converso com as pessoas, mas é porque eu sou assim mesmo. Se você quiser conversar comigo, se você quiser perguntar alguma coisa, pode ir no meu PVT que eu dificilmente vou tipo, te ignorar. Dificilmente assim mesmo. Eu posso até não responder na hora, mas em algum momento eu vou e, e, e, e, e dou um papo e tudo. Eu, eu costumo ser prestativo. O Álvaro sofre comigo porque eu fico enrolando para fazer as coisas que, que, que ele me pede para fazer, mas é só o Álvaro, o resto das pessoas eu estou aqui disponível eu ia falar que você tá certo e você vem e me joga uma gongada dessa indireta à toa a troco de nada no, no, na, uma hora e dez de chá eu tomo uma na minha cabeça à toa Entendeu? tá bom muito bem é bonzinho é... gente é tudo aí que vocês estão vendo mas é isso eu, tipo assim, agradecer a você por essa uma hora se fosse um chá de outra pessoa eu não assistiria porque Durou uma hora e doze, o Álvaro sabe que eu não consigo ver coisas longas. O Álvaro Mentira. sabe. Eu sou de <risos> Ele vê. Ai meu Deus, uma hora e dez. ele tá comentando comigo uma coisa que aconteceu, tipo, uma hora e oito minutos do chá. É, e... O Álvaro sabe, eu sou bem verbal sobre isso. Ele é a pessoa que mais sofre a minha mão. Mas agradecer a você, foi ótimo passar essa uma hora e treze agora com você você sabe, também não é novidade nenhuma, né? A gente, poderia, a gente facilmente passaria, tipo, cinco horas numa chamada e ia ficar com a pessoa, e ia ser ótimo de qualquer jeito. Então, você não tem mérito sobre isso, porque é só mais um dia normal que Mas, velho, é... tem certeza... Eu tô amando que você tá fazendo o cronômetro pra me lembrar. Já tem 13 já tem 1,12. Essa, é essa porra. <risos> é porque tem que, ser, tem que ser menos do que a do Simen. Porque senão depois você vai falar assim, nossa, você reclamou do chá do Cime, mas o seu durou mais que ele. Então eu sei que eu tenho que acabar antes do Simen. Muito bem. Não, mas eu já tô finalizando agora. Só pra agora falar da minha parte aí com você. Amigo, enfim, né? É até difícil falar... É, sobre uma pessoa que é tão amiga assim, né? a gente tem uma parceria que é de fora do jogo, a gente sempre se deu bem desde o começo, eu fiquei muito empolgado com a sua entrada no, no VD eu achava que você realmente ia ter o nível e o tamanho da contribuição que você de fato está tendo, é, Para mim não é uma surpresa que você esteja se transformando nessa pessoa que eu tenho certeza que vai ser cada vez mais necessária e relevante na história do VD é, dessa perspectiva aí da moderação é, queria também deixar registrado aqui o meu agradecimento a você, porque né, comentei no chá do Cine que no começo, quando eu comecei a fazer o chá, eu não entendia nada de baixar as coisas e a parte técnica do chá, de como fazer, como operacionalizar e tudo. Embora hoje eu já caminhe muito bem sozinho, quando dá alguma treta, nos momentos que eu, eu tenho que gravar muito chá, quando alguma coisa eu não consegue gravar, você é uma das pessoas que eu mais recorro. É, então, além de, de de todo o trabalho que você já faz na moderação, às vezes eu te alugo também, por conta do chá, quando dá algum problema e você é sempre muito prestativo. Como você é para tudo. Você falou que você me enrola, mas é mentira. Você você é sempre muito prestativo e generoso. Essa é uma das suas grandes qualidades. Eu acho até... é injusto você gongar assim, que publicamente, então estou aqui para corrigir no mais, gente, espero que vocês tenham gostado desse papinho aí, que agora tem uma hora e 14 de gravação é, tá, Caim, não aproveitar, tem... deixa, deixa eu mandar hum. um beijo para o Samuel, porque eu acho que eu falei todas as pessoas da moderação por nome, só ele que não, e eu tenho certeza que ele tipo assim, eu, ele com certeza vai assistir o chá e ele vai assistir até o final eu queria falar ah, basicamente que ele é uma pessoa que eu adoro muito eu tenho que brigar com ele, porque ele é tipo muito passivo com todas as coisas e eu tenho que ficar falando com ele, Samuel fala não, você não vai desenhar mais batata pra ninguém, você tem que falar não aí ele né, aparece com tipo, 20 batatas pra desenhar Samuel fala que você não vai desenhar tal coisa e, tipo assim ele é muito, sabe, ele sempre quer fazer tudo e tal, e eu tenho que ficar brigando com ele, mas é porque eu amo, amo, amo muito eu gosto muito dele, e ele é tipo a melhor pessoa do mundo e eu fico me segurando aqui pra não ficar comentando dos outros moderadores, que eu vou ter o meu momentinho com eles, então na hora eu vou falar tudo que eu tenho pra falar de cada um não vou falar nada do Samuel agora, ele que me aguarde. Que Samuel, de fato, é um dos espectadores mais é, firmes do, do Chacombe. Gente, então espero que vocês que assistiram o final, que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Eu estou adorando fazer. Acho que estou, mais uma vez, muito honrado com o convite. E de emprestar aí, é, um pouquinho dos meus talentos para esses meninos aí. E, e para ajudar a contar um pouco essa história que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. Um beijo para vocês. Até o próximo chá. Bom, tchau. Beijos. Tchau, tchau.